Mais uma caixa de até 50 dólares Nessa eu já fiquei com medo Caixa pesada, grande Provavelmente são jogos em CD E aí vocês já estão ligados, né? A última vez não foi algo muito bom Muito jogo inexpressivo e repetido Mas como a minha desgraça é a sua alegria Vamos fazer isso de novo Mas para você que não está entendendo nada, eu vou explicar Essas caixas de até 50 dólares funcionam assim Tem um amigo meu, aí do Brasil Que entra na minha conta aqui Entra nos leilões e dá lances no que está barato E tem que ser até 50 dólares E aí ele compra, quando chega aqui eu abro junto com vocês Eu não faço ideia o que, que tem Apesar de ser muito legal, também é uma tortura Porque muitas vezes vem coisas absurdas Não, não, não, vou dar um desconto para ele Muitas vezes vem coisas bem legais eu até gostei muito das coisas que vier Inclusive tem uma playlist com todas as caixas de 50 dólares Caso você quiser ver Tá aí na descrição e nos cards. Então vamos começar. Como sempre, eu deixo a boca da caixa virada pra vocês. Aí quando eu abrir, a gente descobre junto o que é que tem dentro dela. Como sempre, o meu estilete azul, que sempre está comigo nesta batalha. Mano. Ah, eu tenho quase certeza que isso aqui é jogo, cara. Se for jogo de PS2, vai vir tanta corrida de cavalo, tanto de beisebol, tanto de futebol. Vamos começar. É o que eu imaginava. Pelo menos aqui em cima tem jogos de Playstation 1. NBA Power Dunkers. Manual e o jogo. Olha lá, eu ali, ó. Chioroke. Um joguinho de corrida. Também tá completinho. co Borders. Não veio a capinha, mas olha, veio dois jogos. co Borders e co Borders 2. Eu joguei bastante o co Borders 3. Era muito doido, Um jogo de Snowbird, que você faz umas manobras radicais. Hank também veio sem capinha. artezinha bem feinha, hein? Fórmula 1. Geralmente o Fórmula 1 tem as datas, né? Esse aqui não tem a data. Provavelmente é o primeiro, hein? 96. 1996. Olha, veio o spin card aqui. Não veio o manual, não. A sequência. Se aquilo era de 96, esse aqui é Fórmula 1, 97. Dois manuais, não sei por quê. Uou! Clock Tower 2. Jogo de terror. Eu gosto bastante da franquia Clock Tower. Então, estou muito contente aqui. One Piece Grand Battle 2. Eu gosto bastante do anime, mas os jogos de One Piece eu vou falar para vocês. que eu não sou muito um conhecedor. Todo mundo me fala que é bem legal. Vou começar a jogar, já que tem aqui. Tinha que começar já. Esse aqui é um jogo de corrida de cavalo. Winning Post 4. Completo. Normal, né? Corrida de cavalo. Super Robot Wars. Jogo de mechas. Parece bastante com Gundam. Não sei se é da franquia, mas tá completinho. Final Fantasy VIII, Gensou do Ken, completo manual bem grandão. Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Dragon Quest IV, Croqueto Quindano Quinta Box. Veio sem capim. <risos> Mina no Golf. Veio um monte de Mina no Golf de PlayStation 2. Bom, agora tem o Mina no Golf de Playstation 1. Olha como eu tô feliz. Aí, que coisa. Macross Digital Mission. Veio Spin Card, veio manual, todas as coisinhas, cartão resposta. E o jogo. Olha esse aqui, cara. Libero Grande. Jogo bem legalzão da Namco. Olha, veio com Spin Card manual também. Primeira vez que eu vejo esse jogo original. Eu até já vi para comprar, mas eu não tinha muita vontade de comprar. Né? Até porque esse jogo aqui não é tão baratinho. Como sempre, ó, clássico dos clássicos. Gran Turismo 2. Em qualquer lote que você comprar de Playstation 1, vai vir Gran Turismo 1 e Gran Turismo 2. Purores, um jogo de luta livre. tá aqui. Completinho. Coshien 5. Completinho. Jogo de beisebol. Outro jogo de beisebol. Triple Play 97 Também tá completinha Summer Holiday Parece que é um jogo de caçar borboletas Tá certo, né? Clássico dos clássicos Final Fantasy VII Olha só que manual Manual lindo demais, minha gente Também é bem comum, bem barato de se encontrar Aqui no Japão, mas Cara, toda vez que você vê isso aqui, é né? um clássico, né? Outro clássico Resident Evil 2 Biohazard 2 Outro clássico, Valkyrie Profile Opa, caixinha tá quebrada aqui, ó, mas veio spin card, veio manual, só falta não ter vindo CD, não, veio CD também. Olha como eu tô feliz. corrida de cavalo, como eu tô feliz. Popolo Cross, Popolo Cross 2, três CDs e não veio manual. Mas, cara, que caixinha interessante, hein? Outro Fórmula 1 97, um jogo de corrida, eu acho que é de corrida, porque tem carros, mas... Aqui atrás, ó, mas tá uma cena de umas pessoas conversando Deve ser um jogo doido aí, de... Vocês me falam aí o que que é isso aqui Só veio o jogo Pô, cara, esse símbolo aqui é de quem é novato Né, então provavelmente é um jogo para você aprender a tirar carta Cara, sensacional se foi isso aqui Isso aqui dá para entrar nos jogos bizarros do Japão Cool Set, Expansion Também só veio o jogo GX The Game, um jogo aqui de Mahjong, que beleza, é tudo que eu mais queria, jogo de Mahjong, sei como que japonês gosta de jogo de Mahjong, quer ver que tá completo? Tá completo, aí ó, tá completo. Esse joguinho aqui do gatinho, que é compatível com o Pocket Station, tem até uma edição limitada dele, olha, por incrível que pareça, tá aqui ó, aí ó, tem edição aqui ó, desse joguinho aqui, que beleza, que beleza. Aqui tem bem mais coisa além do jogo e o Pocket Station É por isso que ele tá aqui Aliás, né, outra coisa que eu preciso falar, né Falar de Pocket Station aqui no canal Olha o joguinho que eu falei aqui Esse joguinho aqui tem até pra Nintendinho Pro Famicom, que é um jogo de trem Cara, ele é bem famosão Aqui, vocês viram que, tinha, que veio o jogo dele Pro Playstation 2 E tem jogo dele aqui pro Playstation 1 também Que beleza! Aí, ó, franquia mais famosa De Corrida de Cavalo Como eu tô feliz! Derby Stallion, esse aqui é qual? Derby Stallion, sei lá também Tem tantos Derby que. Esse é o Derby Stallion. Outro! Outro Derby Stallion. Capinhas diferentes, você vê, né? Que beleza, Derby Stallion Buckle Up Pela capa eu compraria Jogo de DJ O japonês também gosta muito desses jogos de ritmo é, Se você vai nos arcades Tem uma sessão quase que inteira de jogos assim Outro clássico Tobal, número 1 um. um jogo de luta poligonal da Square Veio completinho também. Não lembro, será que vinha dois CDs? Eu tenho um aqui. Ah, não me lembro, hein? Preciso ver. Hardball 5. Esse também é uma franquia bem famosa de jogos de beisebol. Completinho, spin card, cartão resposta, o jogo, manual. Tá tudo aqui. Falamos do Tobal 1, Tobal 2. Essa ilustração aqui da capa é muito bonita. Muito bonita. manual também tá zerinho. Legal demais. Outro Gran Turismo 2, Dragon Quest 7. Esse jogo aqui que é um jogo de estratégia aqui também. Que, nossa, tem até programa é, que mostra isso. Não só aquele xadrez japonês, mas esse jogo aqui também. Aí, ó, daquela franquia que eu falei pra vocês aqui de beisebol, que é bem famosinha. Aí, ó, Crash 2. Eu tô triste porque não veio a encarte. Tem um jogo de Playstation 3. É Arce. Jogo de corrida aqui. Esse aqui é um jogo de caminhão, mas não sei do que, que é de caminhão. Parece que é uma corrida, mas sei lá Veio só o jogo Mais um jogo daquele lá do One Piece Outro Final Fantasy VIII Jogo bem divertidão, hein? Crash Racing Tô gostando desse lote Outro Dragon Quest VII Não sei que jogo é esse, mas parece um jogo de diálogos Pelo que tá aqui atrás Pini Card, são dois CDs, manual, tudo tem completo aqui Mais um Gran Turismo II, mas esse aqui tá levinho, hein? Eu acho que... Será que veio os jogos aqui dentro? Ah tá, os jogos vieram. Ó, os dois CDs, só não veio o manual. Final Fantasy IX. Pinicard, esse manualzinho menor. O manual. O manual bonito, hein? Esse aqui eu não tinha, hein? Quatro CDs estão aqui, ó. Aqui, ó como que mostra esse aqui? Aqui, ai. Aí, aí é o que eu falei pra vocês? Aquele xadrez japonês lá. Veio até um adesivo aqui. Como que. É real Patinko Simulator. Outro Gen o Koden. Eu não lembro se aquilo lá era o 2 ou o um. 1 Outro jogo do One Piece E olha só, ele é compatível com Pocket Station Esse aqui não tem dúvidas É um jogo da série Gundam São três discos Eu tô sendo uma anta hoje, né? Não tô, tô, mostrando, tô vendo os jogos e não tô mostrando pra vocês Aqui ó, um, dois, três. Olha, esse aqui não é um jogo de Playstation, não. Esse aqui é um jogo de Windows, ó. Windows 95, 98. É um jogo da Activision. Que beleza! É... Nossa! Que capa bonita. Não sei se estão vendo aqui, tem um dourado aqui. Capinha bonita, tem um dragão. Parece um jogo de estratégia de guerra de samurai. Veio spin card. Veio um mapa. Veio o manual e o jogo outro Resident Evil 2 aí o que eu falei para vocês ó os adesivos ó manual tem adesivos aqui ó esses adesivos spin card spin card é raro aqui de Resident Evil hein e o cartão resposta esse sim tá completão hein Dragon Ball Final Bout outro Final Fantasy 7 mais um mais um Olha o jogo do Chocobo. Outro mina no Golf. um jogo do Yu-Gi-Oh! Mas não parece jogos de carta não, hein? Veio completinho. Manual é o um encarte. Bust a Move, Que beleza! Que joguinho massa! Que legal! Esse aqui tem arrodo em todo lugar. Esse aqui é 50 centavos. Win Big at Joishin Cassino. Acho que a capinha tá diferente do CD que tem dentro, hein? Do jogo que tem dentro. Vem um spin card, Vem um spin card Tô bem lesado hoje, hein. Veio Spinny Card. Olha que capa bonita, hein. Mais um jogo do Gundam. É o Big Bang Project. Veio Spin Card também. Olha essa ilustração, minha gente. Mostrar aqui, olha. Que ilustração massa essa, hein. Sim City 2000. Ivy Evolution. Para finalizar o jogo de Playstation 1, ó. Mais um jogo de beisebol. Agora vamos pela ordem, né? Já que acabou de Playstation 1, vamos pelo de Playstation... Opa, ainda tem mais de Playstation 1, desculpe. Ainda tem mais. Vamos continuar então com Playstation 1. Opa! Tekken 2. Aqui embaixo do CD, ó, tem a árvore genealógica. Esse loja aqui, pelo menos os jogos de Playstation vieram legais. Um ou outro, mais ou menos, mas os jogos em geral vieram bons. Outro Dragon Quest 7. Ó, esse veio completar sem assim, spin card, manual... O manual tá zerado. Opa, consegui mostrar aqui. O manual tá zeradinho. Jogos estão aqui. Demais mesmo. Dragon Quest. Dragon Quest, que é outra franquia. Vocês sempre me perguntam qual franquia faz mais sucesso aqui: Dragon Quest ou Final Fantasy? É Dragon Quest, sem dúvida nenhuma. Hum, hum, não, talvez pareou um pouco, sim. Né? Não vou ser tão injusto, não. Dragon Quest e Final Fantasy estão ali. Talvez o Dragon Quest um pouquinho. Acima, mas aqui no Japão, Dragon Quest é muito, muito famoso. Talvez pelo conjunto da obra, a gente pode dizer que Dragon Quest é mais famoso que Final Fantasy. Falando em Final Fantasy, tem aqui, ó, outro Final Fantasy 8 também, ó, completo com os quatro CDs. Manual, que manual bonito! Eu falei lá do Tobal, né? Falei de Toshiden. Olha aqui, ó, Toshiden. Aí, ó, tem o clássico também Biohazard 1, Resident Evil 1. Mina no Golf. Puyo Puyo 2, quem é fã de Puyo Puyo, Puyo Puyo também é uma franquia que vendeu bastante aqui no Japão. Puyo Puyo 2 para Sega Saturn, olha só, agora que eu me toquei, o jogo não é de Playstation, aqui é um, veio um jogo de Sega Saturn no meio. Agora sim, vamos para os jogos de Playstation 2. Vocês contaram quantos jogos vieram? O jogo de beisebol aqui é o completo, já vamos começar nos tortos. <risos> olha a cara disso aqui, FIFA Soccer. Tá completo, gente. Tá completo. Esse aqui eu acho que eu vou até... Cara, eu preciso fazer um vídeo de coisas bizarras, cara. Esse aqui é bizarro, velho. Outro, leve Meu Deus, já começou a tortura. Ele veio completo, eu tenho certeza. Eu não falei. Video eleven 2010. Ah, veio completo. Apescape. Veio completo. Impressionante, né? Como que esses jogos, não sei porque a caixinha era de plástico e tal, eles vieram, eles são bem conservados. Ghost Recon Jungle Storm veio sem manual, só o jogo. O oh, Socon, cara, eu joguei bastante esse jogo aqui. Hum, infelizmente só veio o jogo Medal of Honor Frontline, completaço, completaço, jogo de patim. Que Beleza, coloca a mulher aqui Só para ficar bonito, mas o jogo é de patinho Novidade, né? Veio completo A pessoa deve ter jogado três vezes E guardado Crash 4, olha só, hein? Sinal, hein? Sinal, bastante coisas do Crash Completinho Olha só Outro jogo da série em Gundam Gundam Musou 2 também veio completinho, mas esse manual aqui foi bem usado, hein? Gran Turismo 3. trêsão bonitão aqui do Gran Turismo. E Nano Golf 4. Olha aqui, ó. Tá. Filezinha, caixinha também. Apescape 3. Manual também foi atropelado pelo caminhão, cheio de durex. Apescape 2. Então aqui nesse lote veio 1, 2 e 3. Também completinho. Esse aqui tá em melhor estado. Girl Side. Só veio... O jogo, esses jogos de paquera aqui, de conversa, só japonês mesmo pra gostar. que Eu acho que é outro jogo de paquera. Veio só o cartão resposta e o jogo. Quer ver que veio completo? Não, não veio o jogo. <risos> não veio o jogo, mas tá aqui. NBA Live 2005, o jogo tá completinho. Outro In Eleven 7, completo. Esse jogo não precisa nem ver, tá completo. Falei. Eu tinha esquecido o nome do Racket Clank que é na, no outro vídeo, que é o Hatch Clank 3, ó. Hatch Clank 4. Olha só o jogo. E veio também com aquele, um, cartãoz... Opa, um cartãozinho holográfico. E aqui tá escrito, ó: Racket Clank. E que beleza. Um outro jogo de beisebol da Square. Só veio o jogo. Opa! Ridge Racer 5! completaço, tá em perfeito estado, manual aqui, ó, mas tá bonito. O jogo tá zeradinho também. No geral, esse lote foi melhorzinho. Mais um jogo da série Ganda, também veio completinho. Mais um jogo de Racket and Clank. Esse aqui é o 2, então já tenho o 2, o 3 e o 4. Infelizmente só veio o jogo, não veio manual. Mais um jogo do Naruto, tá levinho, então provavelmente não veio manual, não veio, ó, só veio o jogo. Aí ó, só que eu falei, ó, veio outro Racket Clank 3. Só veio o jogo também. Dragon Quest 8, você veio completinho, jogo e manual. Escape 2001 completinho aqui. Fantavision. Já falei desse jogo aqui, hein? Tá aqui, ó, Fantavision. vision jogo de taiko, minha esposa gosta bastante. Só veio o jogo Smash Curt 2 É né? um jogo de tênis Tá completinho também O jogo que veio dentro Veio outro, meu gente Master Farm 2 Veio outro jogo Pelo peso não tá completo Mas o jogo veio Outro e Level 7 Tá completo Veio <risos> seu jogo Xeonic Front Completo Manual Mobile Switch Gundam Outro jogo da série Gundam Tá faltando um CD, só veio um, Auto Modelist, os gráficos parecem meio que de desenho, é um jogo da Capcom Só veio o jogo, pronto, acabou, agora vamos para o jogo de Playstation 3 Aquele aquele jogo de Samurai lá, só que, que tinha de Playstation 2, agora tem para Playstation 3 Aqui ó, CD, o Blu-ray né, e o manual, mesmo jogo só que o 3 Final Fantasy XIV, a Realm Hellborn também veio completinho. O jogo de One Piece. Completinho, ó, manual. E o jogo? Assassin's Creed 2. Esse aqui começa a saga do Ezio Auditori. Eu joguei bastante Assassin's Creed. Principalmente o 1, o 2, o Brotherhood. Eu Gostei bastante. E o Revelations, né? Esses quatro eu joguei pra caramba no Playstation 2. No Playstation 3, desculpa. Então esse aqui eu fiquei bem contente porque eu sou fã do Ezio Auditore, isso aqui é o primeiro jogo do Ezio NBA 2K12, também ó, completinho, esqueci de mostrar né, ó, Assassin's Creed veio completinho, manual e esse papelzinho aqui também Winning Eleven 12, manual veio todo detonadinho, mas veio, Yakuza, completinho também, um jogo aqui de Samurai Kenzan, também tá completinho, também é da SEGA também hein? Winning Eleven 15, mas tá muito, acho que não vem jogo aqui É, não veio nada aqui, só veio a capinha Ó, Mina no Golf, 5 esse, só veio o jogo também Orochi só veio o jogo também Saints Row The Third Quem não jogou esse aqui, ó, esse aqui é um GTA zoeira Cara, esse Third aqui é muito engraçado Também eu joguei na época Veio completinho, ó, manual e o jogo Winning Eleven 2009, também veio completinho. Orochi 2, completinho também. Bassara 3, só veio o jogo. Então vamos lá. Vieram 18 jogos de Playstation 3. Vieram 38, mas eu vou contar como 36 jogos de Playstation 2. Que do meu lado tem 80 e 82. É, 82. Mas vou colocar 80 também. E veio o Puyo Puyo, que é um jogo... De Sega Saturn, então vamos somar aqui, então vamos lá, foram 18 jogos de Playstation 3, mais 36 jogos de Playstation 2, mais 80 jogos de Playstation 1, mais um jogo de Sega Saturn, totalizando 135 jogos, vamos ver quanto que foi esse lote, esse lote custou 19 dólares e 80 centavos Outra coisa que vocês me pediram era para dividir o valor total pelo número de jogos, para saber quanto cada jogo saiu na média. Então, vamos lá. 19 dólares e 80 centavos dividido por 135 jogos, vai dar uma dízima. Né? Jogando para cima, né? então, arredondando para cima, dá 15 centavos cada jogo. Então, foi isso. Saiu a 15 centavos cada jogo. O lote todo saiu a 19 dólares e 80 centavos. Mas e aí? Me fala aí nos comentários. Qual jogo que mais valeu a pena? Qual jogo que você mais gostou? Para eu saber qual jogo que vale a pena fazer um vídeo também, né? E também me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Sui. Lá no Twitter é o melhor lugar para a gente poder conversar sobre tudo. No Instagram eu posto itens que eu ainda não postei aqui. Além de ter conteúdo extra para IGTV. A plataforma de vídeos do Instagram. Então me segue lá. Arroba Twitter e Instagram. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Pelo menos dessa vez em uns jogos bons, hein? Dá pra gente se divertir.